Imagina que você pudesse eliminar eh, todos os fatores que causam eh, gastrite e refluxo da sua vida. Eh, seria bom ou seria ótimo isso, pessoal? Não é mesmo? Isso aí acho que seria excelente. Eu percebi que agora eh, eu tinha uma missão. Esse conhecimento, eh, todo esse tempo que eu perdi para descobrir isso, eu não podia guardar isso só para mim. Afinal de contas... É, eu senti na pele os problemas que a falta de informação e um tratamento inadequado podia provocar e depois, felizmente, eu consegui desenvolver o um método para tratar a gastrite naturalmente né? a gastrite exige refluxo naturalmente é, e, mais importante, com todo o suporte científico necessário eu, eu ouso dizer aqui o seguinte que no final dessa apresentação é, vocês vão estar sabendo muito mais sobre eh, gastrite, azia, refluxo e as causas do problema do que muitos especialistas por aí, viu pessoal? Eh, uma coisa que eu posso garantir para vocês aqui é que eh, ninguém no Brasil hoje eh, tem condições de fazer uma apresentação né, passando todas as informações que eu vou estar passando para vocês aqui né, todos esses métodos aqui para eliminar as causas da, da azia, do refluxo então, olha, pessoal, existem muitos mitos nisso daí tá? Algumas coisas são verdade, sim Mas outras são, são puro mito Então a gente precisa saber diferenciar o que é mito e o que é verdade Muitas pessoas pensam que como o problema é um A única solução é cirurgia E eu vou estar explicando para vocês Será que isso é verdade? Um jovem de 16 anos Tem mais ácido no estômago Do que uma pessoa de 40 anos Certo? Se, se o problema... Se fosse excesso de ácido, pela lógica, quem tem mais ácido no estômago deveria ter mais problema. Não é isso mesmo? Isso não faz sentido para você? É, então, então se, se isso fosse verdade, <risos> significa que é um jovem de 16 anos que tem uma produção maior de ácido no estômago deveria ter mais problemas é, de gastrite, azia ou refluxo, do que uma pessoa de 40 anos. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Quem aqui com 16 anos precisava se preocupar com o que tipo comia? É, com 16 anos, acho que qualquer um de vocês é, podia tranquilamente abrir a geladeira, é, pegar o alimento que quisesse, comer o quanto quisesse e não ia passar mal. Essa é uma prova, né? que é, você precisa regularizar a produção de ácido. Né? A baixa produção de ácido, o que, que ela faz? Ela deixa o estômago menos eficiente em ingerir os alimentos. Quando você sente aquela sensação de embaixamento, né? é, também chamada de dispepsia. né? Você come, o alimento fica pesado no estômago, isso é sinal de falta de ácido. O estômago está com dificuldade de ingerir por ali. É, a não é excesso de ácido, como você acredita. Se você tiver excesso de ácido, você não teria ingestão, você teria uma digestão super rápida. Você é, ia comer o um alimento rapidamente, ele ali, já ia exigir pelo excesso de ácido e já ia sair dos seus trâmulos. Mas o tempo gástrico seria muito mais acelerado. Se você tem uma digestão lenta, isso é sinal de baixa produção de ácido. Né, se você percebeu a importância, a força desse segredo Você vai entender porque que o tratamento natural já é muito superior ao tratamento com medicamentos né? Só entendendo esse primeiro segredo aqui você já vai, já vai perceber isso É isso mesmo, pessoal é, Muitas pessoas acreditam que quando o problema é no da inferior A única solução é a cirurgia né, Mas isso, isso não é verdade Eu vou explicar para você né, não só de alguma maneira, tá? Mas eu vou explicar duas maneiras, duas formas, comprovadas por meio de pesquisas científicas, né, comprovadas por meio de depoimentos, é, que funcionam.